muitos um filhos, fazia muito um filho, né? O marido chegava com tanta vontade de abraçar e beijar a mulher que cada abraço era um filho, né? <risos> Marreco, é, a, a mulher como é que fazia para sustentar os filhos na ausência do marido? Exatamente, da forma que eu te expliquei: lavando uma roupa para terceiro, fazendo doce, entendeu? Fazendo uma costura, né? Costurando, porque a mulher sempre foi dedicada a uma costura, né? Porque naquela época era difícil estar tá? comprando roupa. Então aproveitava que tinha, rasgou ela costurava. E assim foi. E a mulher, graças a Deus, hoje a gente fica feliz que vê a mulher independente. Né? Hoje você vê mulher gerenciando um banco, mulher gerenciando aí uma multinacional, certo? E a gente fica feliz com esse progresso e que deixou a mulher avançar. Não estou dizendo isso que os pescadores não deixavam, tá? Pois é, os pescadores saíam, a mulher ficava. As dificuldades, ela que tinha que sustentar a família, sim, né? Sim, sim, ela que estava presente no dia a dia. Então, para mim, a mulher é tudo. Ela que estava presente. Você entendeu? Ela que educava. Era o pai. E era a mãe naquele mundo Então, a sociedade daqui você poderia caracterizar como um matriarcado? Sim, sim. Diferente do resto do país? Sim, sim, sim. sim, sim. Graças a Deus. Você falou de lavar roupa Porque não tinha máquina de lavar Como é que era a água aqui? A água a água aqui a gente tinha O Poço da Tamarineira que ficava ali na Praia da Armação A água era muito boa A gente tinha o Poço do Amor Aqui na Praia do Campo A água também era boa para lavar Não servia para beber Tinha o Poço da Bomba Onde está o Colégio Paulo Freire Era o local de lavar roupa e tinha um poço pequeno que não tinha nem manilha, a água brotava, o poço do quilé. E ali se pegava a água com uma caneta para encher a Essa era a água que se bebia. Quando chovia, a gente dava graça para o Céu E como é que levava a água de, do poço para casa? É, aí essa situação já era encarregada pelo filhos Aqueles barril de vinho vazio, a gente colocava dois portes nas suas laterais colocava um parafuso, pegava um vergalhão e fazia um arrasto. Arrastava a água do corpo até a casa. Eu lembro que minha mãe dizia, você só vai à praia depois que encher os dois latões de água. E a gente enchia rápido, porque os amigos ajudavam, que é para poder a gente sair para brincar, jogar bola na praia, pescar. Era uma vida de muita atividade então. Sim, sim, gostosa né, porque depois de tudo isso você ia poder caçar, eu já matei muito passarinho na minha ignorância, né? Há tem tempo, com bala de serra. Depois que a gente foi aprendendo que não se mata, né? Algo que Jesus deu, né? E o... Como é que foi o choque da chegada dos veranistas e dos turistas? Você falou que vocês ficavam sentados na esquina, contando que, que veranista ia chegar, quem que não ia vir. É, era eu, o Faloca de Antônio ali, o Toninho português e outros amigos ele. E eles dois, o Hélio, o Hélio era metido a cantar. Era o Roberto Carlos II. Toninho Português era o homem da, do violão e paloca. E a gente que ficava ali. nem sabia? Tinha dez, seis turistas que moravam em Luz, Tinha casa. Né? E aí depois da chegada de Brigitte Guardou, que a coisa começou a se desenvolver melhor. E como é que foi esse choque da vinda do pessoal de fora, de estrangeiros, Falando de outra língua, com outros costumes, com outra cultura? Sim, a partir do momento em que Brigitte se instalou músico passou a ser divulgado ao mundo inteiro, né? através da imprensa E aí as pessoas começaram a chegar e ver que era gostoso As cidades começaram a comprar casinha de pescador, um terreno, um foram construindo, foram construindo até chegar hoje a essa situação que você vê aí o progresso avançou rapidamente, após a de guardar. Como é que foi o um choque cultural na população de Búzios sair de uma aldeia de pescador para uma cidade turística? É, não houve um choque, porque na medida que essas pessoas começaram a chegar em Búzios, os buzianos passaram a se relacionar. relacionar. Você vê até hoje, tem buziano aí que não fez curso, né? casteliano mas fala tão bem quanto o um argentino. Você entende por quê? a convivência, o dia a dia, né? Então foi muito gostoso, foi um aprendizado muito grande. Agora, lamentavelmente, que administrativamente a cidade não seguiu esse curso. Você ia casamentos aconteceram casamentos, mudou o comportamento ah, do Buziano? Sem dúvida, para você ter uma noção. Se casasse uma irmã minha, aqui em Búzio, né? Vou te dar um exemplo, como casou a minha irmã é, Sidneya, cujo Valdir Silveira foi o padrinho dela, ela ia, 30 dias antes do casório, com um convite em casa em casa. Era em saco era em raza, era em formosa. Todo esse município, é, todo esse território, recebia. Não é porque era filho do meu pai, não. Todos faziam isso, era cultura. E só se casavam entre buzianos ou casavam com forasteiros também? Até aquela época era só com os buzianos. Depois começou a vir pessoas de outros estados, de outros municípios, e também começaram a se relacionar. Aí sim, aí começaram. Hoje temos buzianos casados com Paraíba. E a família é excelente. Ele é gostoso, foi é uma mistura gostosa. Uma mistura totalmente gostosa, acho que ninguém tem o que é reclamar. Essa mistura, essa miscigenação, por exemplo, os quirombos, que se instalaram na rasa e que fizeram essa a relação com os pescadores brancos, que ocupavam aqui <risos> o mangue, e mesmo manguinhos, né? Como é que foi isso? Eles eram discriminados? Não eram? Porque eles viviam isolados? Não, não houve, não houve discriminação e até hoje não há discriminação. O que aconteceu é que os navios negreiros que chegavam em dizia, existia aí um, um, uma venda de escravos, vamos jogar uma um de escravo, cujo um parente distante meu, traficava esse escravo, chamava José Gonçalves, tá certo? E muitos deles, quando chegavam em Mujo, né, se deslocava até encontrar esse território chamado Raso, porque os caras não conheciam o caminho para buscá-lo e por mais não conseguia chegar por causa das ondas, né? É, é muita é, é, é, é, pedra, um né? Raso ali, aquela área, o barco, então eles ficaram isolados lá porque eles queriam. Começaram a plantar, né? A aumentar a sua família e tal. E começou a relação com o povo vamos dizer, branco, da cidade, em perfeita harmonia. Nós temos ali até hoje na raza de... Pois é, hoje a Câmara de Vereadores são nove vereadores, sete são negros. Como é que é? Hoje na Câmara dos Vereadores são nove vereadores, né? Sim. Sete são negros. Olha, essa informação eu não sabia. Olha que eu fui vereador nesse legislativo daí. E eu não sabia. Você entende? Mas eu fico feliz em saber de onde está vindo certo? esses representantes. Ele é legal, isso é gostoso, né? <risos>